Fala galerinha do youtuber, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriele e estou iniciando um novo vídeo pra vocês. Bom, como eu sou iniciante, eu vim aqui através de ver muitos vídeos do youtuber, dos, dos youtubers. Eu vim e vi essa tag é 50 fatos sobre mim. Mas como são 50 e vai demorar muito, muito, muito vou fazer 25. Então, as perguntas. São ó, 25, tá vendo? É, não reparem as letras, são 25. E eu escolhi as melhores, que eu acho que são melhores. Então vamos lá. O que eu odeio, odeio, eu odeio eu muito, muito, muito mesmo é o meu nariz. Por que será? Porque ele é grande é muito grande e eu acho ele feio é por isso eu peso trinta e sete e quinhentos trinta e sete quilos gramas é. se eu fosse para um Japão seria Bom, se eu fosse para um lugar seria o Japão por causa que lá tem muita muita tecnologia e eu sou muito tecnológica então eu amo tecnologia então por isso que eu iria pro Japão A última coisa que me fez chorar foi uma briga de madrugada que eu tive. É... Se eu pudesse voltar no um tempo, eu voltaria e não teria saído da casa de minha mãe. Isso aí. Quem? Ah, gente, eu só vou fazer, eu, eu não vou fazer as perguntas, porque senão eu vou demorar mais ainda, então eu vou só para as respostas. Mas vocês já vão saber, porque essa tag é muito populosa, então vocês já vão saber as perguntas, então vamos lá. Cadê o pai? Aqui, vocês. Deixaria, é, é, deixar as pessoas felizes. Então o que é que eu faria antes de morrer? Deixar as, as pessoas felizes, porque eu sou isso. Vamos é. Eu demoro 25 minutos, às vezes eu demoro 30. Ou seja, vim, 10 pra, me, pra tomar banho, 10 pra me vestir e me maquiar. Porque eu não me maquio muito, eu passo no máximo um batom, um lápis, um rímel e só não me muito, eu não sou muito vulgar em relação a isso, só muito mais, um batom, batom boto mais vermelhão um um batom. E demoro 5 minutos no máximo pra me arrumar, ou pra comer. Então demora no máximo 25 minutos, ou 30 minutos, no máximo, no máximo dependendo dos dias que eu estiver. Se eu estiver muito, que eu estiver com muita pressa, eu demoro 25 Às vezes, é, 25 minutos. E se eu tiver um pouco lento, eu demoro 30 minutos pra me arrumar. Isso aí. Bom, é... O último lugar que eu estive foi na Praia do Forte. É um lugar muito lindo, eu já morri. Eu amo comer queijadinha. Isso é a melhor coisa, E né? eu sei fazer, tá? Uma coisa que eu não como de jeito nenhum é verduras. Tipo, é, alguns tipos de verduras. Eu gosto mais do quiabo, da abóbora, da batatinha. Se os uso o resto, eu não gosto. Chuchu, eu odeio chuchu. É tipo de música romântica. Sou muito romântica. Às vezes eu sou muito roqueira, às vezes eu sou muito louca, às vezes eu sou tudo. Mas hoje eu tô até um tipo meio romântica. É por isso que eu vou ali tipo de música romântica. Não repare a zoada é por causa que estou aqui lá de fora aí os vizinhos estão Mais Mas não é Quem hoje é muito amargo Já foi muito doce um dia Essa frase Não essa sai de minha cabeça Ela é muito linda Por isso que eu amo ela uh. muito linda, né? é... Eu não entendi essa coisa essa, aqui O último show foi... Oh, o último foi... Eu fui no do Wesley Safadão. Muito lindo. E no de ontem, é por causa que eu não lembro qual é o meu nome do cantor. Mas eu sei que eu fui no dele, então pronto. Aí é no dele. Foi no de ontem A festa dos evangélicos. Eu esqueci o nome dele agora. Mas já foi muito tempo que eu fui no do Wesley Safadão. <risos> beijos, sempre beijos. E até a pessoa manda um texto, assim Aí chega no final manda Ah, tchau Aí eu pego e falo assim, beijos Eu sempre boto beijos E a última palavra que eu escrevi no Whats foi beijos A última vez que eu briguei Foi ontem Porque eu fiquei muito chateada também As, é, eu, eu não briguei, não foi exatamente uma briga Aí eu fiquei chateada, só isso Ontem, às meia-noite e 36, foi quando eu chorei. Respondendo a. Quarta pergunta. Agora vamos pra outra. É... Eu, uma pessoa que eu gosto muito, é Jill. Eu. eu amo, eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu sou linda, hoje eu estou cansada, eu amo comer, e ser amigo é legal. E uma frase que minha mãe sempre me diz é, eu te amo. Toda mãe fala isso, mas sempre isso, eu te amo. Um filme que eu amo, um filme que eu amo, eu amo um monte de paixão. É Cidade de papel Sendo que é um pouquinho triste Eu já assisti muitas vezes, mas Ele é legalzinho É muito legal E... Penúltima pergunta É Se escolheu escolho ou vestida, eu prefiro mais calça Sendo que pra de noite eu sempre prefiro mais calça Eu gosto mais de calça Não gosto muito de mostrar as minhas pernas Por isso eu prefiro mais os, as calças Agora, é... A última, per... A última pergunta é, o que me deixa feliz quando estou de TPM é chocolate e algumas ligações inesperadas. E essa foi as 25 perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. No Face, ainda não tem um snap, mas com ainda estarei, ainda terei. E agradeço por vocês terem assistido. E muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Até o próximo.